No vídeo de hoje eu vou te explicar, eu vou te falar o porquê que eu acho que dificilmente o Neymar vai conseguir ganhar o título de melhor jogador do mundo. Ah, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária O melhor treinamento do Brasil para quem quer aprender a ganhar dinheiro com apostas esportivas Sem ser um analista Exatamente, tá? Sem, sem ficar fazendo análise nada né, do tipo Eu vou deixar o link aqui no meu treinamento na descrição Se você quiser saber mais, beleza? Bom, vamos lá Seguinte, no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião Uma opinião sincera Sobre o porquê que eu acho que o Neymar dificilmente tá, Vai conseguir ganhar o título de melhor jogador do mundo é, Na sua carreira É uma opinião minha, tá bom? Mas... Se é, já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal primeiramente, tá? Porque através do seu like eu consigo identificar se você está gostando desse tipo de assunto aqui do canal ou não E segundamente, vamos dizer assim, já se inscreve Por que, que você precisa se inscrever aqui no canal? Para você não perder nenhum dos próximos vídeos, para você receber tudo em primeira mão E além de tudo, né, aqui no canal tem muito conteúdo que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro Eu sei que você gostaria de ganhar mais dinheiro Então vou dar 3 segundos para você meter o dedo aí agora no botão de se inscrever, beleza? Vamos lá Então por que, que eu acho que o Neymar dificilmente será o melhor jogador do mundo é, hoje em dia, tá? Antes de mais nada eu quero deixar muito claro aqui pra você que eu sou fã do Neymar, eu admiro muito o futebol dele Então antes que às vezes alguém diga que eu sou algum tipo de, sabe, de ou alguma coisa do tipo, não Eu sou fã do Neymar, é inegável que hoje ele ainda é o melhor jogador brasileiro em atividade no mundo Tudo bem que algumas pessoas falam, ah, mas o Vini Júnior tá estourado, que não sei o que, tudo bem Mas em números, em títulos, o Neymar ainda é muito superior, né, isso é, é inegável, não tem como comparar Porém, eu acho que o Neymar dificilmente vai ganhar o título de ser o melhor jogador do mundo nos dias de hoje por alguns motivos específicos. O primeiro dele, por exemplo, pra mim, é uma coisa que parece que é um padrão, mano, dos jogadores brasileiros. Tipo, eu digo no sentido de quando o cara chega no auge, o cara ganha títulos, o cara, o cara ganha muita grana, começa a ganhar fama, parece que o cara desfoca, mano. É um mal... Do brasileiro, por que, que eu falo que é o mal do brasileiro? Porque, por exemplo, o Messi, Cristiano Ronaldo tem diversas bolas de ouro, já ganharam diversas vezes o título de melhores jogadores do mundo, mas continuam lá e querem cada vez mais. O jogador brasileiro não, mano Parece que o cara chega num certo ponto que ele desfoca ele, Não sei se ele vislumbra o que, que acontece O cara parece que zera o game O cara desfoca, entendeu? E se a gente for parar pra analisar A gente tem outros casos parecidos Como o Ronaldinho Gaúcho né No seu auge, por exemplo Se ele mantivesse o mesmo ritmo A mesma pegada de quando ganhou as duas bolas de ouro no Barcelona Ele poderia ter conquistado facilmente outra pelo talento que ele tinha Todo mundo sabe disso Mas aí o cara começa a ir pra Noitada Começa a ir pra Gandaya e etc Tem vários, é, vários outros jogadores que fizeram exatamente a mesma coisa então parece que é o mal do brasileiro, né? E o Neymar, como todos já sabem, depois que ele chegou num certo nível, né? Começou a cair muito nessa onda também, mano. É festa, bebidas, noitada, muitos problemas extracampo, né? Pra quem já acompanha muito sabe disso. E o segundo motivo pra mim já está ligado a algo que pra, que pra mim é mais forte, que é o emocional. Eu acho que o Neymar sente muito o lado das críticas hoje em dia. Eu digo no sentido de, de, de tipo assim, ver muitos brasileiros anti-Neymar, entende? Eu digo no sentido de que qualquer coisa que ele faça hoje em dia, o povo já cai matando em cima dele, entende? Tanto que teve uma época, que eu não sei quem se lembra, vou até pedir a editora para colocar aqui Teve uma época que o Neymar, ele quando fazia gols, ele estava comemorando, fazendo um gesto assim, ó de silêncio Porque, né Significava o sentido Que ele não daria entrevista Nem nada do tipo Porque tudo o que ele dizia para ele era motivo de crítica Para as pessoas né? Então muitos jornalistas Começaram a, a bater no Neymar Vamos dizer assim Criticar e tudo mais Entende? E assim Eu acho sim Que o Neymar já pediu Muitas vezes para ser criticado Eu acho sim Que o Neymar já vacilou Várias vezes de fato, ele pediu muitas vezes, mas eu acho que o Neymar tem essa sensação, sabe? De que o povo pega muito mais no pé dele do que às vezes deveria, entendeu? O cara posta, ah, e aí o povo já vai no Instagram, já chama ele de Neymídia que não sei o quê. E eu acho que, de certa forma, isso afeta o emocional dele. consegue entender o que eu tô falando? Eu acho que isso afeta o cara, de certa forma. E eu não sei... É, se você, por exemplo, eu não sei agora, né? Pra mim, o Neymar nos últimos jogos tá voltando a jogar bem novamente, como antigamente. Mas eu tenho sentido o Neymar um tempo atrás meio que desmotivado, sabe? Quando você olha pra pessoa e parece que ela não tá muito afim daquilo, parece que ela tá meio desligada, meio desmotivada e tal. Eu tava sentindo o Neymar muito assim há um tempo atrás, eu não sei o que você tem achado E eu acho que é por conta desse, dessa questão do emocional, é por conta dessa, sabe, desse psicológico que não tá muito bem encaixado E se o emocional, mano, não tá bem encaixado, tá? Se o emocional, se o psicológico não estiver bem alinhado, não estiver direcionado pra frente Eu acho que dificilmente as coisas acontecem, em é qualquer área das nossas vidas, tá? E o terceiro motivo pra mim, que eu acho que hoje atrapalha ainda mais o Neymar ser o melhor do mundo Primeiro, ele já tá com 28 anos. Querendo ou não, já tá chegando nos 30. E tá tudo bem, né? Pelo talento que ele tem, isso não afeta tanto. É Tanto que o Cristiano Ronaldo é mais velho, por exemplo, e tem totais chances também de conquistar o melhor título do mundo, o é, né, melhor jogador do mundo novamente, o Messi. Só que nós temos ainda o Cristiano Ronaldo e o Messi. Então já é uma briga difícil. E para piorar a situação... Tem uma galera nova chegando, como o próprio Vinícius Júnior, que está estourando, então é uma grande promessa. É, nós temos, por exemplo, o próprio Mbappé. Mbappé está voando e é mais novo, o Vinícius Júnior é mais novo. Tem o Rodrigo que está começando a jogar muito bem agora no, no Real Madrid também e vários outros vários outros jogadores novos. Está vindo tipo uma safra nova de jogadores com potencial que está jogando muito, que deixa isso mais difícil. Então, na medida que o tempo vai passando, eu acho que isso vai ficando mais difícil. Vai ficando um pouco mais distante de acontecer, principalmente se o cara tiver com o psicológico, e emocional de certa forma abalado, entendeu? Mas o que que você acha? Eu quero que você deixe aqui no comentário, aqui nos comentários. Você acha que o Neymar, por exemplo, ainda pode ser o melhor do mundo? Você acredita que ele tem potencial para isso? Você acredita que ele tá com um psicológico bom para isso? Deixa aqui, aqui nos comentários a sua opinião, que eu vou te responder, eu vou, eu vou conversar com você, beleza? E seguinte, olha só, vai aparecer na tela para você neste exato momento um vídeo meu onde eu mostro como qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa mesmo pode ganhar uma média aí de 100 a 150 reais por dia com apostas esportivas sem ser um analista, sem fazer análise de uma maneira simples e rápida, tá? Clica no vídeo que tá aparecendo pra você aqui agora e corre pra lá pra assistir pra você começar a lucrar com este mercado também. Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal e, se, e comente aqui e já corre lá pra assistir o outro vídeo, beleza? Até o próximo vídeo então e valeu!